E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui do GTA V Negócio seguinte, hoje dia de mega rampa moleque, a rampa mais alta de todo GTA Negócio é o seguinte galera, recentemente aí a Rockstar ela adicionou um DLC de Fórmula 1 Agora você pode comprar carros de Fórmula 1, não é igual a esse que eu tô aqui Beleza, acho que é, tem um formato ali daquele, daquela McLaren do Senna, meio parecido com aquelas, aquelas versões mais antigas do carro de Fórmula 1. esse aqui é uma versão real, né, do ano de 2011, parece. E o negócio é o seguinte, mano, eu não testei esse veículo aí do GTA Online, aquele que tem para todo mundo. Mas eu achei interessante pegar um carro de Fórmula 1 e descer o carro. Uma, a mega rampa, a maior, a maior rampa do planeta, do mundo. E vamos ver quanto que é, ele pega de velocidade. É um carro que atinge 250. Nossa, o gado, né? Olha o pé do Franklin ali embaixo. Nossa, já perdi o bico. Caraca, é rápido, mano. Olha isso. Ó, é assim mesmo? No, no, aí, você que já testou. Será tá que forrancou foi o bico, né? Deixa eu ver esse, o que mais que estraga aqui Nossa, destrói tudo, velho O barulho não é um barulho de Fórmula 1 uhum. Não é o um barulho de Fórmula 1, mas ele entorta tudo ó. Nossa, tá, tá longe do chão, parceiro E seguinte, vamos descer o Mega Rampa Tá meio estranho esse carro aqui, mas beleza Vai descer a Mega Rampa aqui, vamos ver quanto que, que vai pegar De velocidade, vamos ver aqui em primeira pessoa como é que é até que interessante, ó, o painel ali, ó. Olha lá. Legal, digital ali o painel. As mega rampas estão ali, ó. Ela é bem alta, as duas, essa que é mais inclinada. Aquela ali já é mais... É... Mais alta, né, do que é aquela. Galera, é o seguinte, é... Eu confesso pra vocês aí que GTA... Eu não venho fazendo live de GTA lá no Facebook. Mas eu tô devendo uma live, cara, tá complicado, mano. Eu, eu tenho que fazer essa live. Mas se você quiser assistir lives minhas, vai aí na descrição, segue lá a minha página. De vez em quando eu abro uma live ali com o Cross para jogar um ou um outro jogo, jogou Five Cry, jogou Dead Division. outros jogos que a gente vai jogar. Então se você quiser assistir lives minhas, é só você ir aí na descrição no Facebook. Como também tem as minhas redes sociais, certo? Eu tô meio parado. Essa é a grande realidade. Vamos ver quanto é que vai pegar aqui nessa rampa que é simplesmente inclinada. Só já passou dos 300 km por hora. 420, mano. Uh, olha onde vai, mano. Eu tô com vontade de fazer um vídeo tentando rampar o mapa inteiro. GTA 5 com carro de Fórmula 1. Aí eu vou tentar pegar o Nossa, parceiro. Olha isso. <risos> o carro simplesmente desmonta. Ó, seguinte, pegou 400 e alguma coisa, 420 naquela rampa ali. Agora a gente vai para outra, que é aquela. Não, não é, não é essa. Aquela lá, ó. Vamos ver quanto é que a gente consegue pegar nela Cara, olha que bagulho estranho, mano O carro ele fica meio... É um carro baixo, é meio complicado Vou reformar ele aqui E vamos tentar descer a outra, galera Vamos tentar descer a outra Eu acho que vai pegar mais velocidade Muito bem, estamos no alto desta Mega rampa Negócio assim, seguinte: vocês curtem Fórmula 1? Mano, eu curtia eu acho meio, meio, sei lá, meio cansativo assistir, velho É uma hora, duas horas, os caras rodando ali, velho Mas eu acho legal os carros Olha aí a altura disso Bastante alta, hein Pelo simples, tá à direita No nosso canto direito, embaixo Vamos ver quanto que a gente vai pegar nessa aqui Depois eu vou descer em primeira pessoa, hein Pra ver qual é a sensação Bora Nossa, já pegou mais de 400 600, 700 800 900 Caraca, irmão Bateu o bico Caraca Será que um carro... Mano Cara, ele deu uma bugada ali, velho Na parte que, que projeta o carro mas chegou a 900 km por hora. Eu vou descer de novo sem o bico para ver se não vai enroscar, hein, galera. Vamos ver. Olha a situação do carro. Agora tá levantado, ó, Não tem mais bico. <risos> Sorry. Vamos lá. Só desce. Caraca, irmão Olha a velocidade disso, parceiro Ih, o carro levantou Nossa, o carro levantou, velho! Galera, o carro... Eu vou tentar usar a habilidade Do Franklin aqui Mas ele tá batendo Não tá nem no, Não tá nem... É... Dando pra rampar Mas só de descer você já ver que a velocidade É absurda, cara Só de descer eu vou usar a habilidade do Franklin de congelar o, o time? Não, não, não, não. Conserta. Meu Deus. Isso, cara, eu ia perder o carro, velho. Vamos tentar usar a habilidade do Franklin. Cara, vai pegar muito mais. Você vai ver, você vai ver quanto que vai pegar de velocidade, cara. E Aquela habilidade de congelar o time. Ó, oh, se liga. Se liga, a gente vai passar de, de, de 100. mil quilômetros por hora. Que? Moleque, olha isso 1.200 1.300 Vai é bater Foi uh, Conseguimos rampar 1.300 Km por hora Cara Malandro Caraca, meu parceiro 1.300 km por hora Que absurdo, velho O carro parece que tá, tá Já pensou, cara? 1.300 km por hora Descendo a mega rampa Você viu o que a gente usando a habilidade do Franklin? Deu pra... Deu pra rampar, não bugou não, Mas tá muito rápido esse carro, velho Olha isso <risos> O carro de Fórmula 1 é tudo isso aqui não <risos> Pera aí, cara Nossa, mano já deu, já deu pau Que marca que é essa daqui, velho? Que, que... Companhia que é essa daqui Eu não sei Mas eu acho que tem como Mano, 1300km por hora É um absurdo, parceiro Vovó, pra gente finalizar Eu vou subir lá novamente essa daqui é muito inclinada, pode dar problema. Vou descer essa aqui novamente. E a gente vai finalizar o vídeo descendo em primeira pessoa. Na rampage aqui, balada, meu irmão. Muito louco, eu gosto de descer mega rampa. Inclusive, acho que o vídeo que tem mais visualização no canal é um vídeo de mega rampa. Em 5 milhões de views. Não sei pra onde, não. A pessoa assistiu. Na verdade, 5 milhões. Eu não sei quantas aqui no Brasil, acho que... Vídeo viralizou em, outro, em outros países. Vamos descer em primeira pessoa com aquela habilidade do Franklin. Vou estourar aqui o. Nossa, você viu que esse modelo aqui ó, não é o atual. O atual ele tem uma proteção, né? os caras. E depois do Senna, eles ah, não queriam perder mais piloto e acabou morrendo um piloto, né, mano? Triste. Ó. Olha ali, ó. Mil Sabe o que a gente vai passar? Mil e trezentos Mil, e quatro... Ai, mil e quatrocent... Caraca Meu parceiro Muito louco, mano Olha isso, velho A gente vai cair Já pensou? Vai cair na água Galera, eu vou ficando por aqui. Conseguimos bater 1.300 km por hora. É um absurdo de velocidade. Algo nunca mais vi, nunca visto na história da, da, da humanidade. E é isso. Lives no Facebook. Instagram na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.